vamos para a mão direita. Assim como na mão esquerda, a gente vai prestar atenção na articulação dos dedos e não na sequência das notas. Notas. A gente vai começar com a nota Mi. Posiciona esses dois dedos. Abre, fecha. Abre, fecha. Sol, Mi, Sol, Mi. Lembra de colocar o meio do dedo e não a ponta. O meio do dedo. Bom. Mi. Agora a gente vai fazer o ré. Repara que o meu dedo, ele não está alinhado. Esse dedo que é comprido, ele está até um pouquinho para fora da flauta. Não tem problema, não procura deixar ele assim para ficar alinhado. O importante é ele ter a área do dedo maior, né? Porque a ponta do dedo tem uma área menor para tampar o furo. Então é mais provável de que fique algum pedacinho aberto, então se você tampar assim é mais seguro.